no INPE a gente já entra no meteograma propriamente dito aquelas mesmas leituras que foram feitas no slide anterior vão ser feitas aqui no meteograma do INPE só que a visualização ela é diferente e mais completa então, quando você analisa o um meteograma do INPE, do CPTEC, é, nesse caso aqui, é, é uma previsão para passar 4, mesma cidade, para 3 dias. Né? Então, aqui dia 30, dia, dia, 3, perdão, dia 3, dia 4 e dia 5. Né? Então você tem a linha divisória das 24 horas e a linha divisória de 12 horas. Então o tempo aqui está dividido de 12 em 12. 12 horas metade do dia, outras 12 horas metade do mesmo dia. A primeira informação que vem aqui em cima é a data desse meteograma. Foi extraído dia 3 do 5. E a hora? A 0 hora. Hora Z, hora Zulu. A hora zero mundial ou a hora universal, também, que é o UTC, né? é, ou, ou a hora de Greenwich. Então, se nós estamos, a hora azul corresponde à hora de Greenwich, e nós estamos a menos 3 de Greenwich, né? então, isso aqui foi tirado às 9 da noite do dia 2. Okay? Então, essa é a primeira interpretação. Que dia e que hora que esse meteograma foi tirado? Se foi tirado às 9 da noite de ontem, se essa provisão foi feita às 9 da noite de ontem, né? vamos supor que agora já é 9 da noite do dia 3, já fazem, fariam 24 horas que é essa análise é, é, que esse meteograma foi extraído. Se em 20 minutos tudo pode mudar, imagina em 12 horas. É, ou, perdão, imagina em quase 24 horas. Né? O tempo não é uma constante. O clima não é uma constante. É uma variável dentro de outra variável dentro de outra variável. Né? a Cada metro quadrado é uma variável. A cada quilômetro quadrado é uma variável. É, então, já começa por aí. Você já pega um modelo. É, é, que pode não corresponder exatamente ao que você vai encontrar. Na verdade não vai corresponder, né? Vamos supor que uma análise de 24 horas corresponda a 80%. Né? Mas quanto mais é, antiga for essa análise, menos fiel ela é. O ideal é que se a gente pudesse. É, é, é, o, o ideal é que a gente tente sempre extrair a o última o último análise feita, o último meteograma emitido. Né? Nem sempre isso é possível, mas vamos lá. Ok, Aí ele tem a coordenada geográfica da região, né? ou seja, do marco zero dessa previsão. E tem a altitude dessa região. Isso, é, é, esse modelo matemático, esse modelo meteorológico, ele foi é, realizado observando este local nesta altitude, neste dia, neste horário. Okay? E representa uma previsão para os próximos três dias, dia 3, dia 4 e dia 5. Okay? Então, essa é a primeira leitura que você fez. Uh, primeiro grupo de informação é a informação de chuva, informação de precipitação. Então, nós temos na linha horizontal a data e a hora, e nós temos a linha vertical a quantidade. Nós temos o tempo né? e temos a quantidade, o tempo em relação aos dias né? e temos a quantidade. Então, aqui eu tenho, é, se o dia está dividido aqui em 24 horas, 0 a 12, 12 a 0, né? e cada grupo aqui representa um grupo de 12 horas, então, eu vou contar aqui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eu tenho essas escalinhas aqui. Dentro dessas escalas, ele representa cada uma delas 12 horas de faixa de tempo. Então, quando eu leio aqui na precipitação, previsão de precipitação, que é entre 12 e 0 horas, eu tenho um gráfico representando 2 horas. É, com meio milímetro. Eu tenho o segundo gráfico com meio milímetro. Eu tenho o terceiro gráfico com um milímetro. E eu tenho um quarto gráfico, é, 0,2 milímetros, né, digamos assim, por comparação. Né? Somando né, meio com meio, um, mais um, dois, 2, 1 mais 1, 2, 2,1. Então eu tenho um acumulado de previsão de precipitação aqui de mais ou menos 2,2. Dois, mais ou menos 2 milímetros, e se isso aqui é do das 12 horas e aqui é zero, então a metade é 18. Se a metade é 18, então essa previsão de precipitação ela está entre 17, 18, 18, entre 17 e 20 horas. Não é isso? Mais ou menos aqui, entre 16 e 19, 17 e 20 horas. É o que essa previsão está me dizendo. Que na tarde do dia 3, neste local, tem uma previsão de que aconteça uma precipitação é, de 2 milímetros entre 17 e 20 horas, correspondendo mais ou menos meio a 1 milímetro por hora. Ou seja, tecnicamente, isso aqui é um chuvisco. O que é meio milímetro durante uma hora? Não é? Um milímetro não é um litro de água disposto em um metro quadrado? Então, eu vou receber aqui durante uma hora o equivalente a meio litro de água pulverizado dentro de um metro quadrado. É? Que, para mim, isso é uma garoa fraca. Mesmo que fosse um milímetro durante uma hora... É uma, uma garoinha um pouco mais forte né é, e aqui no dia 4 a tarde do dia 4 depois das 12 horas 12, 13, lá pelas 14 até as 18 mais ou menos eu tenho aqui 0,1 0,2 0,1 0,2 eu tenho aqui 1 um milímetro para chover a tarde inteira ou seja, nem vai cair essa chuva a chance dessa chuva aqui cair é muito baixa e se cair se precipitar, dependendo da temperatura, né, se for uma temperatura alta, a água até evapora antes de cair no chão. Bom, então, esse primeiro gráfico é o gráfico da precipitação. O segundo gráfico é o gráfico da temperatura. A lógica é a mesma. O horizonte, a linha horizontal linear representando dias e a hora aproximada, e a linha vertical, representando a quantidade. No caso aqui, a quantidade de 12 graus a 24 graus, dentro desse arranjo, dentro dessa margem. E a mesma coisa, dia 3, dia 4, dia 5. Então, aqui, acompanhando essa linha, e eu tenho que acompanhar de cima para baixo, sempre na mesma, fazendo a previsão de cima para baixo, acompanhando a mesma linha imaginária, no mesmo período da chuva, olha aqui, ela vai estar no início da chuva com 22 graus e no final da chuva vai estar com mais ou menos 18, 17 graus. Então, eu tenho aqui uma queda de temperatura. No início do dia, a temperatura mais baixa que eu estou vendo aqui é mais ou menos 13, 14 graus. Né? É... E a temperatura mais alta na faixa dos 22, 23 graus para esse mesmo dia né? então eu tenho duas linhas uma linha representa a temperatura e a outra a temperatura aparente que seria o que é a sensação térmica por causa do vento né? então aqui também ficou claro que nessa linha representa a temperatura por faixa de hora okay? na terceira linha eu tenho o gráfico da umidade relativa então, eu tenho umidades que variam de 80 90 60 sobe ao longo do dia aí cai um pouquinho mas ela a menor umidade aqui está mais ou menos em, em 55 por cento de saturação do ar é, na tarde do dia 5 então já é uma informação que que ela me é útil em vários momentos, tanto na previsão de possibilidade de precipitação, né, quanto é, eu posso usar a umidade para fazer cálculos de é, índice de calor, por exemplo, né, quanto é, questão de desgaste físico, evaporação, a, a umidade entra na conta. É, vento, vento, então eu tenho aqui a mesma coisa, né? Quantidade, que ou seja, a força do vento, e a linha horizontal, a hora. Eu tenho aqui duas informações: direção e força. A linha representa a força e as setas representam a direção. Lembra, lembrando dos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, aqui nesse exemplo, às 12 horas E, ou seja, às 9 horas da manhã é, do dia 3. Os ventos estão a, a, mais, a 3 metros por segundo. Lembrando que cada metro por segundo, se eu não me engano, é 3,6 km, Então, seria mais ou menos uns 10 quilômetros por hora é, na direção sul. Então, toda essa, essa range aqui, todo esse espaço aqui, todo esse período, o vento está para a direção sul. Majoritariamente aqui ao longo do dia o vento está para a direção sul, mais ou menos a 10, 10 km por hora. Aqui pequenas, é, é, é, pequena intensidade do vento, pequena, é um vento menos forte, né, um pouquinho mais fraco, a 1,5, 1 2 é, é, metros por segundo, mais ou menos 1,7, 5, 4, 3 km por hora na direção sudeste, na direção sudoeste, na direção noroeste, né, direção norte, e assim vai a direção oeste. Então, é dessa forma que você analisa e visualiza o quadro do vento. Pressão do ar, mesma coisa, a linha representa a previsão da pressão do ar dentro daquele horário. Então, tenho aqui pressão ao nível do mar, representando 1.018, pasquais ou milibares, né? aqui eu tenho um aumento de pressão, aqui eu tenho uma queda de pressão, e, e isso pode me, me levar a fazer algumas análises de chuva uh, convectiva, por exemplo, né? chuvas frontais, e junto com o vento e a umidade, eu posso também identificar, de acordo com o relevo da região, ele pode me indicar também chuvas orográficas. Né? É tudo uma questão de análise desses resultados. Na alta montanha pode me identificar a questão é, do tempo de exposição solar, temperatura, né? umidade relativa, pode me identificar... a. a a qualidade da neve que eu vou enfrentar, neve dura, neve fofa, neve já descongelando, né? E assim vai. É, e aqui embaixo é o quadro de cobertura de nuvens. Então eu tenho aqui as três, as três, é, eu tenho quatro dados, né? De é, três dados de cobertura de nuvens, é, quantidade de nuvens altas representado pelo Baixas representado pelo azul, nuvens médias representado pelo verde, nesse caso aqui não tem nenhuma, e nuvens altas representado pela abóbora laranja. Né? E, é... e o gráfico vertical, ele representa a cobertura de 0 a 100%, quanto o céu estará encoberto por uma desses três tipos de camadas de nuvens naquele local, naquela hora. Então, aqui ele está me dizendo que as, mais ou menos às 18 horas do dia 4, eu não tenho eu tenho aqui uma janela enorme de tempo limpo acima de 2.000 metros de altitude. Lembra que as nuvens baixas elas vão mais ou menos de 1.000 a 3.000, 1.000 a 2.000 metros de altitude? Então, se eu tiver em algum lugar acima de mil metros de altitude, eu tenho uma super janela, mesmo que esteja embaixo, está vendo? Que ela representa só 10% de cobertura do céu. Ou seja, eu pego o céu, divido em 10 partes, só a, a décima parte do céu que estará com nuvem, o resto vai estar tudo aberto. Né? Agora, aqui, eu tenho 100%, olha só, eu tenho 100% do céu coberto por nuvens altas, eu vou ter uma super visibilidade aqui embaixo, eu não vou ter nuvem nos 2 mil metros, eu não vou ter nuvem nos 4 mil metros, mas eu vou ter nuvem nos 6 mil metros né? ou seja, eu tenho uma boa visibilidade entre 0 e 5 mil, 0 e 6 mil metros eu tenho uma boa visibilidade, né? no nosso caso aqui de 0 a 3 mil metros, com certeza eu tenho, eu não vou ter nuvem em condições normais, né? vamos Esquecer que esses sistemas, é, é, esses, esses cálculos meteorológicos, esses, é, esses modelos matemáticos, não, nem sempre conseguem pegar é, névoas, nuvens muito baixas, chuvas orográficas, é, nuvens lenticulares, esses tipos de nuvem que se formam por causa do acúmulo da umidade no relevo da montanha. Né? Então, ficou mais claro? ficou mais claro a leitura do meteograma do INPE começa a fazer mais sentido né ok essa mesma lógica ela vai se aplicar nos meteogramas em geral em geral né vamos pegar o meteograma do INGURU eu tenho as datas eu tenho os dias os dias divididos em períodos de três horas né então, você vê lá que no INPE o dia é dividido em período de 12. Aqui o dia está dividido em período de 3. Uh, eu tenho a hora UTC, que foi feita a última análise. Né? No meteograma do INPE eu tenho a hora ZULU, mas na prática é a mesma coisa. É só a representação. Uh, então, a primeira camada de dados eu tenho a data e o período né o período horário ele me ele permite que eu é, faça leituras clicando aqui na unidade né qual é a unidade de medida que eu quero ler então velocidade eu escolhi aqui quilômetros por hora mas você clicando milhas por hora nós metros por segundo né então, eu vou escolher aqui quilômetros por hora então, ele vai me dar a velocidade do vento na primeira linha. Embaixo, ele me dá uma informação que o INPE já não me dá, que é a previsão de rajada de vento. Eu tenho é, vento de 3 km, porém, posso ter rajada de até 5. Eu tenho vento de 7, de 6, eu tenho rajada de até 12. Aqui ele já me destaca, eu tenho rajada de 13. Então, isso é importante. Né? É, e a direção do vento? Né? Além de ele me dar a direção visual, ele também, se eu repousar o mouse, ele me dá o rumo dessa direção, ou o azimuth. Né? Nordeste, noroeste, sudoeste, oeste, nor, nordeste, e assim vai. Mas se eu tiver dúvidas, ele me dá um, o azimuth verdadeiro uh, dessa direção. Tudo bem? Até que está claro. Aí ele vem a faixa de temperatura, que eu também posso escolher em Fahrenheit ou Celsius. Dentro, é uma média dentro daquele período. Então aqui, 13, 15, 10, 12, 9, 8, para aquele local. E aí, um pouco abaixo da temperatura, ele me dá a cobertura de nuvens. A porcentagem de cobertura de nuvens, que é a soma das três alturas de nuvens, baixa, média e alta. Quando ele não, não classifica ah, separando nuvem alta, média e baixa, isso me dá só como cobertura, é porque é, é, é os três tipos de nuvem junto. Então, aqui eu tenho uma cobertura de 90% e aqui eu tenho zero. Ou seja, aqui uma janela completamente aberta, sem nuvem. Aqui eu já tenho, quanto mais nuvem... Mais fechado, quanto menos nu menor a porcentagem, menos, menos nebulosidade. É aqui ele já separa nuvem alta, linha de nuvem alta, linha de nuvem média, linha de nuvem baixa. Perdão, é, esse perdão, falei besteira aqui, completamente besteira. Temos três camadas de nuvem. É, o enguru ele divide as camadas por nuvem alta, média e baixa. E cada camada ele informa a nebulosidade daquela, o acúmulo de nuvem daquele tipo de nuvem naquela altura naquela camada. Okay? Então aqui nuvem alta, eu tenho aqui 89% de nebulosidade na camada alta. Eu tenho zero, ou seja, eu não tenho nuvem média. E nuvem baixa aqui eu tenho 14%. Então, tranquilamente, aqui se eu estiver é, num pico de 3 mil metros, eu estarei acima da camada baixa de nuvens. Estarei dentro da camada do meio né, de nuvens, que são nuvens que vão de 2 a 4, 3 a 5 mil né, metros estaria abaixo das nuvens altas, ou seja, no meu ponto de vista, na minha, no meu nível de caminhada, eu não vou ter nuvem, vou ter nuvem só abaixo da montanha, e lá em cima, bem acima da montanha. Aqui tudo bem? Então, nuvens altas, médias e baixas, é, porcentagem de nebulosidade. E embaixo, logo abaixo, eu tenho a, a, o índice de precipitação em milímetros no período de 3 horas tá vendo mm barra 3 então eu tenho meu índice de precipitação para um período de 3 horas aqui zero aqui eu tenho um, um milímetro 0,3 0,5 aqui eu já tenho algo que me preocupa nesse período aqui na segunda-feira a mais ou menos no final do dia 18 horas eu tenho um o céu carregado ou seja, eles, é, é, 50% de nebulosidade na baixa, 20% na média, 40% na alta, né? É, e eu tenho, eu pode chover 6 milímetros no período de 3 horas. E a soma da chuva pode chegar 9, 10 milímetros nesse período aqui, das 3 às 21. Então, é um, é um momento que eu preciso me preocupar. Ok? E aqui a minha preocupação é, com, é justamente com a falta de... É, nesse caso aqui, não tenho nenhuma das três camadas de nuvem. Eu tenho pouca camada de nuvem. Se eu tiver alta, eu vou ter o céu azul, ou seja, radiação total. Né? Então, é essa é a, é, é a leitura que você é, faz com o InGuru. Vamos lá no índice. O meteograma do índice também... É, segue a mesma lógica no mesmo local primeira camada temperatura ele dá uma informação que os outros não dão ponto de orvalho né? ele me dá informação de é, luminosidade da lua né? é, os, os períodos também aqui são separados de 3 em 3 horas né? me dá a pressão do ar é, me dá as camadas de é, nebulosidade como um todo. Me mostra a neve também. Me dá a informação de base da nuvem, qual é a altura da base da nuvem. Né? É, informação sobre tempestade. Né? Então, aqui, nessa leitura, por exemplo, ele está me dando, ah, nesse horário, domingo, meia-noite, a temperatura para a região prevista está em torno de 16 graus. Ventos de 3 km por hora para a região Sudoeste, né? rajadas de vento alta, pode chegar a 24, graus, uh, 24 uh, km por hora. Uma barraquinha de praia vai longe. E aqui eu tenho uma cobertura de nuvens para essa altitude. Então, aqui ele está me mostrando a altitude, está vendo? 3, 900 metros, 2 quilômetros, 3 km, 5 quilômetros. Então, para essa altura aqui, de 900 a 2.000 metros, eu tenho esse acumulado de nuvens. Acima de 2.000 metros, eu não tenho nada. Eu não, eu, eu, eu não tenho nenhum acumulado de nuvem. Né? E aqui embaixo, eu tenho gráficos de precipitação. Divididos por chuva, que pode ser de, é, é, frontal. E tem um gráfico dividindo a chuva, é, quanto que é por, por convecção, quanto que é a chuva por tempestade, chuva por aumento de temperatura, né, queda de é, a alta pressão, é, excesso de é, evaporação, acúmulo desse, dessa evaporação na atmosfera, crescimento vertical, né, resfriamento, condensação e precipitação mas que é baixo, você vê 0,3 1 um milímetro por poucas horas né dá mais ou menos entre meio -dia, e 15, meio dia e 15 horas isso não é nada então essa é a forma de ler o meteograma do Indite. ok no Mountain Forecast a leitura é um, é um pouco mais simplificada mas também traz outros elementos que é, não se vê em outras em outros metogramas, em outros infográficos. No caso aqui o dia, ele está dividido em 8 horas, três períodos de 8 horas, né? ele dá o resumo, manhã, tarde e noite, da média da força do vento e a direção, dá um resuminho gráfico, né? céu sobre nuvens, tempestade, lua sobre nuvens, dá um resuminho em texto, algumas nuvens, risco de tempestade, algumas nuvens, ah, dá um resuminho da pressão do ar, das curvas, das linhas isóboras da atmosfera, dividindo a pressão do ar é, a volumetria da chuva prevista no caso aqui um milímetro neve temperatura máxima e mínima é, sensação térmica nível de congelamento da atmosfera né? é, a, a camada exotérmica né? daquele local e dá um gráfico de temperatura média por por altura da montanha então a montanha que está na altura do, mais ou menos pedra da mina está perto da da linha dos 3000 então ele informa aqui graficamente que no cume está 11 na metade da montanha está 15 e no pé da montanha está 20 no cume está é, 10 na metade está 13 e embaixo está 18 lembra que é zero mais ou menos a média de é 0 0,67 uh, graus de diferença a cada 100 metros então da base para o cume você é, é, pega o, o, a altura acumulada o desnível, divide em grupos de 100 metros e multiplica por 0,67 para dar mais ou menos a, uma previsão de, de quanto você vai é, pegar de, de, de quanto a temperatura vai baixar lá em cima quanto você vai perder de temperatura em relação ao pé da montanha em relação ao come bom e o nascer e o pôr do sol tudo bem é, no meteo blue mesma coisa então, uma vez que você tem aqueles mesmos princípios de identificação velocidade do vento temperatura precipitação né por hora Uh, tempestade de raio, previsão de raio, uh, você vai identificar nascer e pôr do sol, nascer e pôr da lua, você vai identificar, vai conseguir identificar melhor a previsão, né? velocidade do vento, rajada do vento, etc. Alguns meteogramas podem parecer um pouco mais complicados, mas aí tem o pulo do gato, então por exemplo, esse meteograma também do MeteoBlue, para o mesmo lugar previsão para três dias né parece complicado então é na linha de temperatura ele tem várias previsões tem uma previsão que vai é, de 4 graus no mesmo dia e uma outra previsão que vai de 7 graus de mínima eu tenho uma previsão que vai é, de 13 graus de máxima a 16 graus de máxima então é, que previsão que eu vou usar são, existem vários satélites meteorológicos, vários institutos meteorológicos do mundo, vários computadores meteorológicos e cada um desses trabalham com um, um cálculo matemático, um modelo matemático de previsão do tempo baseado na média geográfica é, que ele vai trabalhar. Então aqui nós temos, como é que eu posso, na mesma região eu tenho um modelo matemático me dizendo que vai uh, ter uma tempestade nesse horário e um outro modelo matemático dizendo que não vai ter tempestade um modelo matemático dizendo que vai ter chuva contínua e um modelo matemático dizendo que vai ser sol contínuo para a mesma região, para a mesma hora, para o mesmo dia, para o mesmo local então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Modelos matemáticos. Qual que eu vou usar? No caso desse site aqui, ele já te dá uma dica. Eu vou usar o satélite NENS 10, que usa um modelo matemático é, de 10 km é, para a América do Sul. Eu posso também usar o NM18 e só esses dois. Então de todos esses satélites, o que mais se aproxima, o que tem o um modelo matemático mais próximo da minha realidade geográfica é o NEM18, NMM18 e o, NM, o NEM10. Então eu vou procurar eles aqui. Quem é esses caras? NEM10, NEM18, ou seja, a linha lilás né, rosa e a linha amarela. Então é o rosa o amarelo, mesmo assim o modelo matemático deles são bem distoante. tá vendo, tem uma diferença grande mas é dentro dessa margem que eu vou trabalhar entre, nesse caso aqui, entre o amarelo e o rosa não vai ser esse aqui embaixo e não vai ser esse aqui de cima mesma coisa aqui eu vou usar os dados do amarelo e do rosa você veja que eles estão mais ou menos próximos, né? Posso aqui ter uma chuvinha à tarde. Eu posso aqui ter um, um, um sol brilhando nesse horário. Aqui posso ter uma chuva. Aqui eu posso ter uma noite com, com chuva. Aqui eu vou ter uma noite só com nebulosidade. Aqui eu vou ter sol claro nas duas previsões. Opa, isso aqui eu já tenho. Aumenta a minha certeza, aumenta a minha precisão. Então aqui os dados estão pegando a mesma é, previsão. É. aqui também, mesma previsão, aqui tem previsão de estuante, né e assim você vai trabalhando essas análises.